Olá aqui é a cara do fã do Literário, e hoje eu vim fazer o quê? Parceiro Literário. Assim como o Nova fez dia 12, fizemos um esquema inverso e ele escolheu uma pessoa para ser o meu parceiro Literário, eu não sei quem é, vamos lá, eu vou responder algumas perguntas que essa pessoa fez e é isso aí, é só isso aí, vamos, vamos, vamos ver o que vai dar isso. tem que fechar o olho. Oh, meu Deus, tem que fechar o olho. É porque a miniatura vai lá nos ver. Tô olhando para a câmera. Tô, tô nervoso. Ei, Daniela! Fala, fala, galerinha! Aqui no este é, é mais um gente. vídeo do Olhefante Literário. Fala gente, meu nome é Thalita, e hoje eu fui convidada pelo nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, Norberto. Ah. Do Olho foi Literário para fazer algumas perguntas para a nossa queridíssima Caroline. Como eu sou uma pessoa que não consigo fazer perguntas altamente inteligentes, eu preparei algumas perguntas meio... Whatever. Então, são essas. Carolzinha querida, minha amiga, eu sei que você não curte lá muito fantasia, né? E eu não sei ainda porquê, mas descobrirei. Eu queria saber qual foi o livro de fantasia que te traumatizou tanto assim que você não gostar. Se não tiver nenhum, você vai ser obrigada a ler. Fica a dica. Então, minha querida Thalita, é o seguinte, eu não sei... Eu acho que não existia nenhum livro exato pra eu me traumatizar Mas o meu problema é que eu gosto de livros que tratam de assuntos palpáveis, entendeu? Coisas mais sérias, sabe? Coisas que eu consigo me imaginar Então esse negócio de fantasia é uma coisa muito subjetiva Não, eu estou começando a gostar, não vou mentir Estou começando a gostar, mas é uma coisa que ainda é meio difícil pra mim Mas e não teve nada, mas eu estou lendo Não digo, eu amo fantasia mas, aos poucos, a pessoa vai lendo. Não estou com a cabeça fechada para isso. A segunda pergunta que eu tenho para você é se você tivesse que escrever um livro, qual seria o título deste livro? Como é que a pessoa faz uma pergunta dessa? Não sei. Se eu tivesse que escrever um livro com o título desse livro? Nossa senhora. Se eu não sei nem qual é o livro, como é que eu vou saber o título do livro? Hum. Gente, eu vou dizer o estilo do título. Eu gosto de títulos tipo... A sustentável coisa do ser Essas coisas assim, sabe? Uma coisa que não entrega a história de cara Mas gera uma reflexão Mas eu não sei dizer um exemplo assim Eu teria que saber a história do livro pra, pra saber o título Eu acho Mas uma coisa mais subjetiva que não entregasse Mas pudesse dar umas dicas Sobre o que é a história A terceira pergunta o que eu gostaria de fazer pra você é que eu quero saber qual foi o livro que influenciou na sua personalidade Essa personalidade marcante que a gente sabe Como é que eu faz isso? Comenta, Lita é Quer conversar isso? Um livro que influenciou na minha personalidade Porque é uma coisa tão forte isso, né? Mas um livro, assim, marcante na minha vida Bastante, foi o Castelo de Pipas Assim, no conceito de amizade Como um todo Eu tenho muita empatia pelas pessoas Ou procuro ter Empatia, acho que é uma das coisas mais importantes da vida É ter empatia e respeito pelas pessoas E eu acho que na época Foi um livro que me impactou muito E que ajudou eu criar Essa fidelidade Ou essa empatia que eu procuro ter com os meus amigos Ou com as pessoas em geral a quarta pergunta é, você costuma abandonar livros, assim como Moá, que se não tiver bom a gente larga mesmo, sem apego. Eu não tenho costume de abandonar livros justamente porque assim, eu sou geminiana, não é mesmo? Eu preciso do conhecimento das coisas, eu sou movida a conhecer as coisas e se eu abandono um livro, quer dizer que eu tô perdendo aquela informação. Aqui quinta pergunta. Você tem alguma tatuagem, e se não tem, eu gostaria de saber se você tem vontade de fazer alguma, qual que é essa tatuagem que você tem vontade Tenho vontade de fazer, tenho um pouco de medo, talvez, tenho Mas eu faria uma frase de um músico que eu gosto muito Ou faria alguma coisa relacionada a nuvens e ou viagens Que são coisas, assim, bem significantes da minha vida E como você gosta muito dessas coisas fantásticas Eu tenho duas perguntas pra você que São com este tema A primeira é Se você fosse um unicórnio, qual seria a cor da sua crina? É, essa pergunta mesmo a resposta mais óbvia é colorida, porque teoricamente eu sou incapaz de escolher uma cor. Mas eu vou pela minha cor favorita, na verdade, então. Seria ótimo, roxo. Seria lindo, eu acho. Lelaço e roxo, sei lá, alguma coisa assim. Ou tons de roxo, seria maravilhosa, eu acho. E a segunda é: se você for, pudesse viajar no tempo, para qual tempo você iria e por quê? E agora? Eu não, sei não. <risos> Eu iria viver nesse tempo ou eu iria só olhar esse tempo? Porque isso, isso faz diferença. Eu ia falar que se fosse pra ver, eu tenho vontade de voltar muito, assim, pós-primitivos, onde nada era descoberto, só pra, pra ver a vibe, assim. Mas poderia ser, por exemplo, sei lá, voltar só até, sei lá, meus avós, os meus pais criança, por exemplo, pra eu saber como era também. Também é uma, uma coisa foda, é uma curiosidade que eu tenho. Um pouquinho, assim, talvez. Quais foram as perguntinhas que eu tenho Para minha amiga Carol Norma, fique à vontade para respondê-las Você também Não esquece de curtir o elefante literário Que eles são muito fofos, lindos. E eu não sei mais como é que eu finalizo esse vídeo Mas eu quero deixar pra vocês um grande beijo Um grande abraço E eu sou muito apaixonadinha pra vocês Eu sou um elefante também Literalmente, às vezes Beijo, gente Tchau Gente, melhor pessoa a mulher? Bom, então é isso se gostou do vídeo, curte aí por favor, visitem o canal dessa pessoa maravilhosa, porque ela é maravilhosa muito obrigada Thalita por ter aceitado o convidado enorme, fiquei super feliz com as perguntas com o convite, com a aceitação com tudo, e é isso siga a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui, lembrando que a gente está, minha gente a gente está em fé, então tem vídeo todo dia esse mês ainda, então ainda ainda tem mês, ainda tem vídeo e vamos pra frente Acho que é isso, viu? Valeu! Fala, fala galera! Fala, fala galerinha! Ah, que gostei! Eu quero! Eu quero! A fala do